Olá, meu nome é Oswaldo Silva, vou mostrar nesse vídeo dicas para tratar ejaculação precoce, mas antes se inscreva no canal, curte e clica no sininho para receber todas as informações. Você sabia que ejaculação precoce tem cura? Muitos homens vivem com esse problema e não têm coragem de ir ao médico e vivem com essa vergonha e sentimento de humilhação na frente de sua parceira. Essa dor é muito forte, eu sei bem como é isso, de passar apenas um dois no máximo três minutos e já gozar na hora, e não conseguir esperar minha parceira ter o prazer dela. E assim minha parceira ficar chateada e eu morrendo de vergonha por não conseguir satisfazer a pessoa amada. Mas como não somos os únicos com esse problema, mais de 40 mil homens procuram ajuda aqui no YouTube para não ir ao médico, pois falar frente a frente com outro homem fere nosso orgulho. Por isso vou indicar um tratamento que tem curado milhares de homens com ejaculação precoce. Tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem tratado esse problema em até 4 semanas. Isso mesmo. Essa é sua chance de durar mais tempo na cama, durando até 30 minutos ou mais sem passar vergonha e deixando sua gata mais animada a noite toda. Valeu pela atenção. Espero ter ajudado. Obrigado. E até a próxima.